Onde? Cara, eu li em algum lugar, cara. É, andei falando sobre isso mesmo. Não, é, falei, bom, acho isso de verdade, porque é o seguinte, cara, o que acontece? Caralho, ele ficou puto. Não era, não era pra eu ter lido, cara? Não, é, podia ler. Eu só achei curioso. Eu falei, porra, onde o cara leu essa porra? Sei lá, eu li em algum lugar por aí. Uma, o, é. o que eu faço na internet é ouvir podcast e ler coisas, cara. É, você não deve é ter claro? lido alguma, um negócio do Estado uma vez alguma que saiu, coisa assim, pode é. ser. É o seguinte, se você uh, fala pra um, um sujeito que tá pensando em cometer um crime, que a pena é um político corrupto, por exemplo. Porra, eu não sei servir essa porra, hein, cara. Não, tem nada. Então vai, toma um. aí, bota aí tudo. Aí tem que fazer o quê? Me falaram que eu tenho que dar uma rodada aqui é, assim. Ah, só pá. tomar, cara. Só tomar e é ser feliz. Cheira. Só apreciar, pô. Esse aqui, então, esse aqui é incrível. <risos> E eu nem tinha pedido um alma negra, hein. Isso aqui veio... Porra, você falou... Me falaram que tu gosta de vinho. Eu gosto. Né? Aí, quando fala pra mim que o cara gosta de vinho... Mas vocês capricharam, pô. É, o alma negra, cara. Aprendi... Com o um... vinhão? Eu aprendi com... com. Foi quem que pô. trouxe aí hoje, Jean? Foi o... Foi o Edu que e o e o E o Aquiles. E o bate... É. Pô, eu gosto do Edu. É. Gosto. Ele é pica, é... gosto muito de música. Não, então metaleiro, gosta... ou não? Então tu gosta Eu de... sou também metaleiro. Mas não só. Sou eclético. É. Eu sou bem eclético com música. Curte um metal espadinha, né? Não, eu gosto de. Ah, Edu, então, eu respeito o Edu, eu gosto ah. dele e tal, mas o meu som de metal não é o dele. É qual? Eu gosto de Metallica, slayer. Trash. Mais trash. Ou, também então, gosto de trash. ou então puxo pro punk aí, Ramones. Aí ficou muito light, cara. Na Ramones não é light. Ao é vivo light, não é paca. light, não. Porra, mas comparado com Creator? Creator eu não conheço. Creator <risos> é, é mais sinistro que Slayer. É mesmo? É, eu acho. Porra, Slayer é muito sinistro. É o sinistro. show é muito sinistro. É. Um melhores shows que eu fui na minha vida. Eu Rock nunca fui, eu nunca fui. Cara, Rock nem, nem, Nunca vai mais, né? Porque acabou a banda. É verdade, mas é. Eu, eu nunca fui no show de... Ah, fui no do Megadeth, que é um Thresh metal. Porra, é muito bom. É bom pra caralho. Puta, é muito bom. Megadeth é, bom é muito caralho. bom. Megadeth eu caí do mezanino. <risos> caralho! <risos> cara. Aonde? Em Nova York, cara. Caralho, cara. Eu tava estudando lá um, um período e ia ter show do Megadeth. Aí eu, porra, vou no show. E foi tipo num... num, num como é que fala? Num pier, assim, um, um armazém no, no, no porto né? Porra, maneiro. Maneiraço, e... Faz cara, tempo isso? 2016, eu acho. É. Aí, aí... Aí, como é que eu vou explicar isso, né? Eu caí do mezanino, foi. se Caí do mezanino e foi uma queda provocada, assim, sabe? Te raro? É, não, eu caí, porque eu quis cair, a galera já tava assim, é... Ah. eu... Né? Falei, meu dia de, de rockstar mas Você seguraram, era foi seguraram, isso? Ah, é. caralho, mano, você não caiu no meu início Você jogou na galera É, mas e se abrem, já imaginou? <risos> é, aí você caiu no mesmo nível. Aí estaria aqui agora, né? <risos> Ou sim, só que ser uma perna, sei lá. Bom, mas antes de continuar esse papo, eu preciso falar dos nossos patrocinadores rapidinho só pra gente matar isso e a gente vai pirar sobre é, a lei. Caralho, mano, que chatão, né, mané? Cortando a briga. Cara, é eu tenho que nada. falar, tô brincando. Patrocinador, cara? O cara. que eu posso fazer? Inclusive, mano, você quer melhorar de vida financeira? tem vários jeitos fáceis e vários jeitos difíceis eu vou te ensinar um jeito que nem fácil nem difícil é um jeito que dá para você fazer você vai lá na LTW Consult no Instagram deles arroba LTW Consult ou no site deles LTWConsult.com.br e você